Se você, quiser saber, se você quiser saber como funciona a manipulação espiritual, eu vou te contar quais são e, por acaso, se você conhece alguém assim, como ajudar a sair dessa. Muito obrigado por ter dado play. Obrigado pela sua presença aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado por estar assistindo ao leitura compartilhada. No episódio de hoje, eu vou te contar como pude, na minha experiência como pastor de igreja local e no aconselhamento bíblico, ver e ajudar pessoas imaturas que foram usadas ou se permitiram ser usadas pela liderança de suas igrejas. Mais do que dinheiro, elas perderam suas identidades. Fica até o final do vídeo, porque eu vou te ajudar como alertar essas pessoas que ainda estão presas ou ajudar aquelas que desistiram da igreja a voltarem a frequentar uma comunidade outra vez. Mas antes de seguir, não esqueça de já deixar aquela oferta ao produtor de conteúdo digital que é dar um like no vídeo. Isso ajuda a tornar o canal mais relevante e alcançar mais pessoas. Vamos ao texto bíblico de hoje, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15. Espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez, diz o apóstolo Paulo. Por favor, continuem a serem pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura um único, a um único marido, Cristo. No entanto... Temo que sua devoção, pura e completa a Cristo, seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes, daqueles que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isto bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus, sem esperar nada em troca, para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres do que vocês e quando estive com vocês e não tinham suficiente para me sustentar não foi um peso para ninguém pois os irmãos que vieram da macedônia trouxeram tudo do que eu precisava nunca fui um peso para vocês e nunca serei tão certo como a verdade de cristo está em mim ninguém em toda a caia jamais me impedirá de me orgulhar disso Por quê? porque não os amo? Deus sabe o quanto os amo Assim, continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso, frustrarei, frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também fingam ser servos à justiça. No fim receberão o castigo de que suas obras merecem. Bom, estamos lendo o Novo Testamento e o nosso desafio é concluir até o dia 16 de março de 2022. O que nós fazemos aqui? O Leitura Compartilhada é uma leitura do texto bíblico sobre uma perspectiva. Mas o que é uma leitura bíblica em perspectiva? O texto bíblico possui uma ideia central, algo que o autor desejou que seus primeiros leitores soubessem. A partir dessa ideia, olha só, aplicamos uma perspectiva, ou seja, é na aplicação do texto. Bom, se você acha relevante esse tipo de conteúdo, me ajude a posicioná-lo melhor aqui no YouTube e no Instagram. Você poderia curtir esse vídeo? Curte agora, porque se você deixar para depois você não faz. E se você ainda não assinou o canal, se você ainda não assinou o canal, aliás, mais de mil novas pessoas todos os meses vêm ao nosso conteúdo, mas só em média 60 pessoas assinam o um canal por mês. Se você quer assistir conteúdos que vão te ajudar a escapar dessa cilada, Bino, e a viver uma experiência real com Deus, assine o canal, aperte o sininho para você sempre ser notificado quando tem um vídeo novo aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter dado play, obrigado por estar aqui até agora. No episódio de hoje, eu vou te contar como eu pude na minha experiência como pastor de igreja local e no aconselhamento bíblico, ver e ajudar pessoas imaturas que foram usadas ou se permitiram ser usadas pela liderança da igreja. Mais do que dinheiro, essas pessoas perderam suas identidades. Fique até o final do vídeo, porque eu vou te ajudar como você vai alertar essas pessoas que ainda estão presas ou ajudar aquelas que desistiram da igreja e desistiram da igreja para que elas possam voltar a frequentar a comunidade outra vez. Vamos lá? Mas qual é a causa disso? Por que, que as pessoas se deixam ser manipuladas por essas pessoas? Bom, para variar, a principal causa é a falta de discipulado. Pessoas que não receberam um discipulado bíblico são muito mais vulneráveis a qualquer canto de sereia que vem do púlpito ou da, da internet. É verdade, são muitos, são seduzíveis, porque não tem conhecimento, não tem vazamento bíblico. Qualquer um que põe fogo na água, uau, que espetáculo! Nossa, senti isso aqui. Pessoas que dão, é, eu conheço pastores que são, são especialistas na arte de encantar com a fala, são ótimos oradores, eles possuem o poder da expressão. Poxa vida! e há tanta gente seduzida por essas pessoas. O segundo motivo que eu posso listar para você é o foco na necessidade errada. Tá, todo mundo precisa de algo. Eu preciso de muitas coisas. Se você me perguntar agora o que eu preciso, eu vou te fazer uma lista enorme. Mas, de fato, eu sei o que realmente é prioridade no meu momento, assim, o que é realmente prioridade para mim. Eu vou explicar isso de uma forma melhor. Vamos lá. Por exemplo, você compreendendo bem bem você compreendeu bem ou a pessoa compreendeu bem que o problema maior que ela tem agora é a salvação e o serviço a jesus cristo porque a sua prioridade número zero não é o seu estômago é servir a cristo da melhor forma possível é servir ao mandato que ele deu à igreja que deu a você há um montão de gente que vai de campanha em campanha para resolver os seus problemas e eu conheço por exemplo um caso não, eu vi, ninguém me contou, em uma rua com sete igrejas. E aí, parece que os pastores entraram num acordo, de forma que as campanhas da, da igreja, eles eram assim, é, em dias diferentes para não, não ter concorrência. Então, uma igreja a campanha, a campanha, do van, a campanha para casa própria, então era na segunda. Aí a outra campanha, a igreja na terça, quarta, quinta, até que ficava, fechava no domingo. É sério, era uma rua... No, no, numa rua em Goiânia. Há um montão de gente que vai de campanha em campanha para resolver seus problemas. Vai de oração forte em oração forte, de tarde da bênção em tarde da bênção, para Deus falar. Mas Bíblia, que é bom, nada. Essas pessoas estão em busca de resolver problemas que nem são tão importantes para serem resolvidos. Ah, não estou dizendo que o seu problema não é importante. Eu só estou dizendo que o mais importante para resolver agora é a sua relação com Jesus Cristo. Porque quando você resolver a sua relação com Jesus Cristo, esses outros problemas passam a ser, eles somem. Não, mas você passa a ter uma leitura correta de como lidar com eles e como vencê-los. Vamos lá. A terceira coisa, o terceiro motivo porque essas pessoas são seduzidas, há pastores e pastoras que são sedutores. Por que, que as pessoas caem na, na lábia? porque ela, essas pessoas são atraídas pela audiência como a mosca atraída pela lâmpada. Eles atraem as, os membros da sua própria comunidade e de outras comunidades a fim de oferecerem serviços da fé. E aí tem um monte de serviços da fé Ah, e o louvor lá é muito bom Lá a palavra é muito boa Lá o ambiente é muito bom A igreja da parede preta A igreja da fumaça Pererê, parará Ah, porque lá tem uma linguagem jovem Ah, a minha igreja é mais jovem E atende a minha demanda Ok, tá Mas presta atenção Que a maioria, infelizmente O que eles desejam é vender a agenda deles Livros Palestras, cursos no final das contas, eles não querem ser seus amigos. Eles não querem te pastorear. estão oferecendo um serviço. E quem oferece o um serviço quer o seu dinheiro. Óbvio. E esses são os mais perigosos, porque quando eles secam a fruta, o né, bagaço da cana, deixam só o bagaço da cana para trás. E quantas pessoas eu recebi assim? Quantas pessoas me buscam para conversar que são, estão nessa situação, talvez seja a sua situação agora, você é só o bagaço da cana, você foi secado, principalmente se você tem algum talento, se você é cantor, é cantora, se você é algum músico, se você é pregador, se você é um ótimo evangelista, se você tem alguma coisa para dar em troca, essas pessoas sugam tudo que você tem tipo, e depois te abandonam. No primeiro problema que você causa, ou na primeira dificuldade com que você passa, você é abandonado, querem tudo de você, mas não querem você. E qual o resultado disso? Morte espiritual e abandono na fé. Simples. Morte espiritual e abandono da fé. Tá aí, capengando, tá vivendo de sobras daquilo que você poderia ter, estar vivendo. E abandono da fé. Se é que você já não abandonou a igreja, abandonou Jesus e Jesus se tornou anátema. Eu tô colecionando amigos que tiveram comigo o início de trajetória da fé, que hoje são ateus. Pois é, se você chegou até aqui e está sendo abençoado ou abençoada, já deixou o seu like? Já assinou o canal? Isso vai ajudar demais o canal a ser relevante e indicado para pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Me ajuda a ajudar mais pessoas? Você pode... Como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá, vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Como resolve isso? Vamos poder ajudar, vamos lá. Primeiro, ajudando preventivamente. E ajudar preventivamente significa o quê? Significa estudar as escrituras. É, vou voltar de novo nesse tema, sim. Não precisa entrar em curso de teologia, mas se puder entrar no curso de teologia, por favor, faça. Vai ser muito melhor. Há, muito bom, há, há muitos bons materiais disponíveis aqui na internet. Tem muito material seguro aqui na internet que você pode buscar para conhecer melhor as escrituras. Eu mesmo ofereço um curso aqui que é gratuito, tá aqui no YouTube. Se você quiser, eu te passo o link, o link fica no. Ah, eu te passo o link ou deixo o link nos comentários. Faz melhor. Se você tiver interesse em aprender é, esse curso de forma gratuita. Me, me deixa nos comentários burja me dá o link por favor que aí eu mando para você tá bom então eu quero saber eu quero fazer esse curso gratuito são três aulas são 90 minutos que vão te ajudar assim vai vai puff, vai abrir sua mente não e é de graça não vou te cobrar nada tá lá de sua disposição são 90 minutos uma hora são três vídeos que vão te dar passo a passo de como você ler a Bíblia que você tem aí é só um pouquinho de técnica, só um pouquinho de, de, de, de organização da leitura vai fazer com que você entenda melhor o texto bíblico e aplique para sua vida, tá bom? Bom, a segunda coisa que você pode ajudar preventivamente é duvide de todo mundo, inclusive de mim, duvide de tudo que você escuta. Não é a dúvida pela dúvida, não é dúvida para colocar em xeque a idoneidade. Ah, tô duvidando porque esse cara não presta, tô duvidando porque ele é herético. Não, não, não. A dúvida é assim, antes de chegar no teu coração, põe um filtro. Consulte as escrituras. Consulte as outras as pessoas de confiança. Sabe, não é indonidade. Porque tem muito conteúdo na internet. Se você não fizer um serviço de curadoria, ou seja de separar o joio do trigo ali, do que é bom, do que é ruim, daquilo que é perigoso, daquilo que tem uma, uma, uma aparência de coisa boa, mas é perigosa, isso vai atrapalhar a sua vida. Então é bom você checar. Antes de tudo, cheque se a pessoa está sendo coerente ou não com as escrituras. Isso só é possível se você se empenha no primeiro item da, da, da, do auxílio preventivo. Okay? Como é que você pode ajudar? Como que você pode ajudar outra pessoa ou se ajudar? Agarrando uma boia salva-vidas ou lançando uma boia salva-vidas. Talvez você conheça alguém que está à deriva da fé, talvez seja até você. Alguém que foi sugada, alguém de quem foi sugada toda energia, inclusive dinheiro. E não, se, e não sente nenhum desejo de estar junto com o povo de Deus. Quem? Okay? Tá. Ela está perdida e sem ânimo para viver a fé. Se você conhece alguém assim, ou se é até você que é essa pessoa. Você precisa agarrar a boia salva-vidas ou segurar uma boia salva-vidas. Mas que boia é essa? Primeiro, ofereça para orar por ela. E aí agora, a boia que eu te lanço, aí eu posso orar por você. Se você tem algum pedido de oração, na descrição do vídeo, aliás, no primeiro comentário do vídeo, tem um link que, que te leva para o meu WhatsApp. Se você quiser, eu posso orar por você. E posso, Ofereça seu tempo para escutar, escutar o que ela tem para dizer. Se você conhece alguém que está à deriva, ofereça seu tempo para escutar o que ela tem para dizer. Ofereça sua casa, sua vida, seu tempo. Dá um abrigo para ela. Estuda as escrituras com ela. E aí eu posso te ajudar nisso. Porque todo sábado nós estudamos a Bíblia juntos. Temos um pequeno grupo de estudos bíblicos que acontece aqui na internet, no ambiente da internet. Acontece pelo Zoom. É gratuito e não tem pegadinha. Não vou te vender nada. Quem tá fazendo. Aliás, quem está assistindo aqui e participa do PG, deixa o seu depoimento nos comentários. Eu entendo, e eu entendo sério de verdade, que em... voltar a viver a experiência de igreja passa primeiro pela vivência e a experiência com outros irmãos. E um pequeno grupo é uma boa tentativa de reentrada nesse mundo de igreja outra vez. É sério. Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar. Se você não quer participar aqui do pequeno grupo, porque é aos sábados, às 4 horas da tarde, procure um pequeno grupo aí na sua cidade, vá ao encontro, vá primeiro a um pequeno grupo, ou ofereça o pequeno grupo, não leva a pessoa direto para o culto do domingo à noite, porque ela já está cansada disso. Talvez o que ela precisa agora nesse momento, essa boia de auxílio, é você conduzi-la até um pequeno grupo. Aí num pequeno grupo ela vem voltar a conviver com um grupo de pessoas. Ali é mais fácil de dizer tchau, ali é mais fácil de dizer não, ali é mais fácil de colocar suas dúvidas, ali é mais fácil de abrir o coração. Funciona, funciona, funciona. Eu tenho a experiência... Eu, nós já experimentamos isso várias vezes, um pequeno grupo funciona como porta de reentrada para a vida de igreja outra vez. Bom, eu tenho outros vídeos aqui que tratam deste tema. E estão aqui, está em algum lugar aqui, eu estou apontando o dedo, mas não sei onde eles estão, estão por aqui. Assista esses vídeos, isso vai te ajudar bastante. É isso, muito obrigado por ter chegado aqui e muito obrigado por ter dado play.